Continuando a nossa conversa da semana passada com a pró-reitora de extensão da URGS, professora Sandra de Deus. Conversamos bastante na semana passada a respeito do papel da URGS na extensão universitária latino-americana, extensão universitária brasileira. E hoje vamos conversar a respeito de outros aspectos da sua gestão aqui na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à frente da pró-reitoria de extensão e pers perspectivas para os próximos quatro anos. Uh, queria, professora, para a gente enfim, continuar o nosso papo Falar um pouco a respeito mais aqui do que é feito aqui dentro da URCS uh, A universidade tem uma, um, milhares, pode-se dizer assim De projetos de extensão né, das mais diversas áreas É difícil traçar assim, um, um perfil do extensionista da URCS Mas se a senhora pudesse passar assim, rapidamente um panorama De como é, em geral, a extensão aqui da URCS Como é que seria esse perfil do extensionista da, da universidade? Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Eu diria que o extensionista da URGS, ele é comprometido com os fazeres da própria universidade. Primeiro, eu disse no programa passado que o nosso extensionista hoje, ele tem um caráter de professores jovens, mas estão aí também os professores que estão há mais tempo na universidade, né? Então, ele é um misto de experiência com jovens professores. O que une esses professores que trabalham com extensão é essa, essa, essa perspectiva de que a universidade tem um compromisso com a sociedade. Essa troca de conhecimento do que fizemos no interior da universidade, do que é feito fora da universidade, ele circula pela extensão universitária. Então, assim como nós temos grandes projetos que trabalham com diferentes comunidades, nós temos projetos que trabalham com pequenas comunidades. Assim como nós temos projetos culturais, nós temos projetos que trabalham com movimentos sociais, com os índios, com os quilombolas, né? com as comunidades tradicionais. Assim como nós temos projetos que trabalham com tecnologia, levando tecnologia, nós temos projetos que trabalham com artesanato, né? com empoderamento de mulheres. Nós temos projetos que trabalham com saúde, projetos consolidados que trabalham com saúde e que não é assistência, é extensão universitária mesmo, no do aprendizado, daquilo que tu traz dessas, desses projetos para dentro da universidade, para alterar essa prática. Nós temos uma sala de aula ampliada na extensão universitária, onde professores e estudantes estão nas comunidades e retornam para a sala de aula fazendo uma reflexão daquilo que aconteceu. Eu tenho certeza que esta é uma mudança enorme na, no olhar da universidade, né? isso faz com que nós tenhamos um grupo muito grande de estudantes hoje, tensionando para que se aplique né? ou que se cumpra o PNE o PNE, numa das suas estratégias, fala que no mínimo 10% dos créditos de qualquer curso de graduação precisam ser realizados em extensão universitária, em programas ou projetos de extensão universitária. Né? E esse, esse é um debate que agora, no próximo ano, ou nos próximos anos, nós precisamos levar ele adiante com uma certa seriedade e até compreender como nós queremos aplicar isso na universidade. Esse era um ponto que eu queria tocar agora, justamente, a questão dos 10% de créditos. É uma questão complexa. Né? Que existe uma discussão no Diálogos da Extensão, que é um evento da Proreitoria uh, Foi discutido várias vezes ao longo desse ano Como fazer isso acontecer? Como implantar esses 10% de créditos? Primeiro é que a discussão vai continuar, né? Ela não se fecha aí, uh, não, não acredito que nem nós, URGS nem outras universidades consigam, dentro do prazo de validade do PNE, chegar a 10% de crédito de extensão universitária. Prazo de validade qual é? O prazo de validade é 2024. Né? Assim, mas, nós temos que avançar, nós temos que ter um percentual de crédito de extensão universitária. Tem inúmeras inúmeras questões que são debatidas e que não se chega ainda a um consenso sobre como se fazer isso. Né? Assim, porque nós temos currículos que ao longo da trajetória das nossas universidades, e não só desta universidade, mas das nossas universidades, são currículos arraigados, fechados, nós temos uma compreensão da sala de aula entre quatro paredes, né? e isso precisaria, com 10%, ninguém vai ampliar a carga horária dos cursos, isso está dado, isso não existe ampliar a carga horária dos cursos, nós precisamos, é dentro de uma carga horária dos cursos hoje, ter 10% ou um percentual mínimo que seja exercido em programas de projeto de extensão universitária várias questões estão colocadas, quer dizer assim, quem vai avaliar o estudante, em que projeto ou programa ele vai estar presente, de que forma esse estudante vai para lá. Mas essa realmente é uma ideia nova, né? é permitir ao estudante que ele possa também fazer as suas trajetórias dentro da universidade e ter outras compreensões, não só dentro daquele horário único exclusivo do seu curso. Então, tudo isso terá que ser discutido. Eu acredito que nós tenhamos, pelo menos, até metade do ano de 2017, para tentar fazer uma proposta de experiência para poder se aplicar ela no futuro e começar, então, essa implementação dentro da universidade, essa alteração, que vai ser mínima mas que nós precisamos fazer, até porque é desejo uh, da comunidade, da universidade, até porque está no nosso PDI, até porque é importante né, pensar esse olhar inovador sobre os currículos dos cursos de graduação. Seria uma conquista importante, Extensão, é uma né? conquista importante para a extensão, mas antes de tudo, ela é uma conquista muito importante como inovação na forma de... de, de, de, de, de, de, de como tratar o ensino de graduação nas universidades. Antes de ser para a extensão, ela é para inovação ah, dos cursos de graduação. Né? Então, assim, ó, a extensão universitária é que abraça essa ideia né, de levar adiante. Né? Assim, é, é evidente que a inserção de 10% de créditos ah, ah, nos currículos... No PNE anterior, ela vinha como meta, ela caiu de meta e passou a ser uma estratégia que é, na verdade, da meta que trata ah, do ensino superior no Brasil, que é para evitar a evasão, para ampliar o número de alunos nos cursos de graduação, etc. E tal. No momento político que nós vivemos, quando se diz que não vai se ampliar o número de vagas ah, nos cursos de graduação das universidades públicas brasileiras, este é um debate absolutamente necessário, né? Até para que se possa ter uma maior né, ampliação da presença desses estudantes dentro da universidade. Eu acredito que o estudante que vai para a extensão universitária, independente do projeto ou do programa que ele vai atuar, né, ele tem um olhar diferente sobre a sua própria profissão, mas também sobre a sua própria vida. Né, porque isso se permite um alargamento deste universo, um alargamento deste olhar. Além de todo o trabalho feito pelos professores extensionistas, pelos estudantes né, e por técnicos, a Pró-Reitoria de Extensão também tem uma série de, de, de ações e de trabalhos realizados dentro dos seus departamentos, né, ações culturais, ações sociais, enfim. Uh, são muitas muitos trabalhos, né, não, não, não caber a gente falar de todos aqui, se a senhora destacasse alguns deles e, enfim, falasse um pouco a respeito de, de, de cada departamento da Pró-Reitoria e a importância que cada um deles tem. É, eu não vou destacar uma ação de um departamento <risos> sob pena, né, de ser injusta com atividades que os departamentos realizam, né, mas assim, ó, eu diria que a gente tem dois grandes focos dentro da proreitoria, né, que é a atuação de Educação e Desenvolvimento Social através do DEDES, que é o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, e a atuação cultural através é, do Departamento é, de Difusão. Né? Então, nós temos dois grandes focos, são os focos da extensão. Né? Paralelo a esses, ou juntamente com esses, nós temos o Museu da Universidade e o Planetário. Então, olha só, é um leque de atividades realizado por esses setores e departamentos que ele dá conta desta relação da universidade com a sociedade. Vamos pensar assim, toda a cultura da universidade, a cultura gratuita que a universidade pública oferece para a sociedade, ela passa por dentro do departamento de difusão cultural, por dentro do BDC. Né? Toda a possibilidade que nós temos de realizar atividades gratuitas dentro de um espaço público, passa pela Pro Reitoria de Extensão através do Salão de Atos da Universidade, que também é ligada à Pro Reitoria de Extensão. Toda a relação que a universidade estabelece com os movimentos sociais, com as escolas, com a educação básica, é, com as comunidades tradicionais, com as próprias ações afirmativas dentro da universidade, ele passa por dentro do que é o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social. Então, nós temos, assim, toda a relação que nós temos de iniciação científica aos estudantes das escolas desse estado inteiro, passa por dentro do planetário, com as sessões realizadas para as escolas e o projeto educativo do Museu da Universidade. Então, nós temos né, essa relação toda passada por dentro da Projetória de Extensão. Paralelo a isso, naquilo né, que se refere mais a, internamente a como vai se manter esses projetos que são realizados, assim, eles passam por dentro do DARE, que é o departamento que cuida, então, exclusivamente das coisas pontuais, ou seja, trata é, dos projetos, da certificação de projetos, trata de fomento da extensão universitária e trata da comunicação. Entende? Assim, ó. Então, nós temos dois departamentos que são a origem da própria pró-reitoria, a pró-reitoria formada inicialmente por parte de dois, dois departamentos, né? porque depois é, é incorporada a, a pró-reitoria o planetário. Né? E depois o próprio museu. Assim. Então, é, são, vão chegando novos. E mais recentemente, já na segunda gestão, indo na o de Extensão, a gente cria o DARI, que é um departamento mais administrativo, não é um departamento político. Né? Os outros dois são departamentos que fazem política de extensão ou política social da universidade. E qual é o desafio de manter a extensão universitária da URGS nesse alto nível que ela tem? Com as perspectivas para os próximos anos que não são as melhores, especialmente em termos financeiros. É uma realidade do país, na verdade, não é? Simplesmente da ProRest ou da própria URGS, né? Bom, a crise, é, ela não pode ser uma justificativa para nossa preguiça, né? A crise, ela tem que ser também um incentivo à nossa criatividade, né? E eu acho que isso, os extensionistas têm clareza, né? de que nós vamos viver um outro tempo, né, que é um tempo em que não tem tanto recurso e que nós temos que fazer uma disputa por editais com mais uh, uh, com mais rigor. Né, porque esses editais vão ser disputados também por outras universidades Quer dizer, a crise não é uma crise da Universidade Federal do Rio Grande do Sul É uma crise das universidades públicas brasileiras como um todo É uma crise do país né, Então isso ah, muda este olhar né, Mas isso não impede de se manter Porque o nível que nós temos ah, ah, dos programas e projetos de extensão universitária Eles não são só em função do recurso que nós fomos ao longo dos anos aportando para a extensão universitária ou conquistando para a extensão universitária. Né? Assim, eles são também é, da competência dos nossos professores e técnicos e da presença dos nossos estudantes. Né? É evidente que no momento desses, tu tem um número de professores que vê a extensão universitária muito mais com ação política da universidade e por isso tem outro tipo de atuação. Acho que a gente caminha para este, este patamar, né, sem perder aquilo que conquistamos, sem perder esse lugar que conquistamos, mas numa discussão bastante interessante bastante politizada nós colocamos como meta já para os próximos quatro anos, quatro anos principalmente no que se refere à cultura, é estabelecer a política cultural da universidade, assim como um dia nós estabelecemos a política de extensão da universidade nós vamos realmente estabelecer a política cultural da universidade e esta não é só dizer assim, nós vamos fazer shows, etc, manter programas gratuitos na área cultural, é a política cultural pensando como um todo inclusive envolvendo a questão social da universidade então a próxima meta para os próximos anos é realmente ter uma política cultural da universidade. Me parece que só aí a gente já passa a ter um olhar diferenciado de novo sobre a extensão universitária e sobre o nosso protagonismo. Política cultural da universidade que certamente uh, tende a, a fazer inclusões, né, professora? Tem uma, uma política cultural que dê conta da diversidade cultural que existe também, né? Sim, porque quando a gente fala em política cultural, não é só manter programas, grandes programas culturais que a gente tem, como Unimúsica, que é conhecido de todos, e que são espetáculos gratuitos no Salão de Atos, mas mas é também incentivar o surgimento de novas propostas culturais dentro da universidade. É para isso que nós pensamos uma política cultural. É para isso que nós entendemos que não é uma tarefa só do setor cultural da universidade, mas de toda a pró-reitoria de extensão, que certamente montará um grupo para trabalhar com a política de extensão da universidade, política cultural da universidade, para que possamos possivelmente, né, ah, no início de 2018, ter uma política cultural dentro da universidade federal de do Sul. Professora Sena de Deus, reitora de Extensão da URCS, muito obrigado pela sua participação aqui no Extensão em Foco. Um bom ano novo. Como ex-aluno, foi uma grande honra me entrevistar. Espero ter feito direitinho, espero ter usado bem os seus ensinamentos. E um feliz 2017, um bom 2000, enfim, um bom prosseguimento de gestão aqui na ProRest. É, eu também desejo aos nossos ouvintes, e especialmente os extensionistas, que tenhamos um ano uh, de grande e efetiva participação, em todos os sentidos. Que possamos, né, é, em 2017, colher frutos que plantamos em 2016, né, mas também, sobretudo, fazer novas plantações. Né. Em todos os sentidos, eu penso que a extensão universitária pode fazer isso. Nós temos um PDI para cumprir, nós temos... É um plano de gestão e temos a política de extensão da universidade, então acho que nós temos grandes tarefas para 2017, tenho certeza que fez uma boa entrevista, né porque <risos> aprendeu a fazer isso e realmente hoje sabe mais do que a própria professora <risos> Feliz <risos> Imagina. 2017 Imagina, que isso uh, O Extensão em Foco fica por aqui foi uma grande honra uh, apresentar a parte da extensão universitária da URGS, uma pequena parte, a extensão universitária da URGS é imensa, né, uh, durante todo esse ano de 2016, nesse segundo semestre em que nós iniciamos aqui os trabalhos na Rádio da Universidade. O programa Entra em Recesso volta no dia 17 de março, trazendo entrevistas e notícias com os extensionistas aqui da URGS. Um bom ano novo a todos e até lá. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa Universidade. Apresentação Vicente Fonseca.